A UFSM manterá as atividades acadêmicas e administrativas presenciais interrompidas até o dia 14 de julho em todos os campos da instituição. A decisão foi tomada pela reitoria levando em conta os estudos sobre o avanço do novo coronavírus, as orientações da Organização Mundial da Saúde e os diálogos constantes com infectologistas.